O Portal AgroLink está aqui na Agrobrasília, no estande da New Holland. E eu estou agora com o Juliano Mendonça, que é especialista de marketing, e vai nos contar sobre um pouquinho das atrações que a New Holland trouxe. Aqui atrás a gente tem o T9, que é um dos maiores tratores aqui da feira. Eu queria que tu me contasse um pouco da New Holland. É, a New Holland tem, ela tem muita tradição no, no Brasil. É, ano passado completamos 40 anos aqui, e a gente procurou esse ano trazer... Todo o nosso portfólio de produtos. Então, a Agro Brasília, hoje, atualmente, é uma das feiras mais importantes aqui do Centro-Oeste. Então, nós trouxemos todos os produtos que estavam em exposição na Grishow. Nossa linha completa de, de, de colheitadeiras, nossos tratores que vêm de 55 cavalos até 560, inclusive esse aqui atrás é o maior trator em exposição na feira. Também trouxemos o nosso pulverizador e o nosso lançamento aqui do lado, que é a nossa plantadeira PL 6013. Então, gostaria de convidar todos os clientes, né? tipo para dar um pulinho aqui no nosso estande porque está bem bacana. Estamos com uma equipe grande de fábrica, com quase 20 pessoas, e que estamos aqui aguardando vocês para tirar todas as dúvidas e, e curiosidades. Juliano, só para finalizar contigo um pouquinho mais sobre a empresa, a gente tem exposição aqui, duas grandes colheitadeiras, o maior trator. Como está sendo visto pelo produtor rural que está visitando a feira todas as novidades? Eles estão vendo com muito bons olhos, porque hoje a gente tem um grande problema da, da janela de plantio e colheita, cada vez menor. Então, com essa com essa necessidade, eles fizeram de equipamentos maiores. Então, a New Holland, vendo isso, ela trouxe os seus maiores equipamentos que estão no mundo para a Agrobrasília. Eu conversei com o Juliano Mendonça, que é especialista de marketing da New Holland, e eu estou na Agrobrasília, que se estende até sábado, 20 de maio. Aline Merladete, para o portal AgroLink.